A maior empresa pública brasileira, que já mostrou que pode ser o motor do nosso desenvolvimento, tem sofrido um verdadeiro desmonte nesses últimos anos e isso reflete muito em todo o norte fluminense. Como pode uma região que tem uma das maiores bacias de petróleo do mundo passar por tanta dificuldade? Como deputado federal, terei como meta recuperar a importância da Petrobras. E criar uma comissão especial para acompanhar com transparência e participação popular para onde estão indo e como estão sendo aplicados os royalties do petróleo. Não podemos mais aceitar que acionistas e especuladores internacionais fiquem com o lucro da empresa e nada seja revertido para a população do entorno. Vamos lutar por recursos que melhorem a infraestrutura do norte fluminense. Vamos criar parcerias entre prefeitas, prefeitos, governo federal, para atrair investimentos para saúde, educação, saneamento, segurança pública, cultura e turismo. Peço que você, amigo e amiga que mora no norte do nosso estado, me dê a honra de representá-lo no Congresso Nacional. No dia 2 de outubro, vote Reimon, vote 1333. <música>